Olá, sejam muito bem-vindos a mais um workshop da casa live streaming. Hoje, inserida aqui na nossa loja nova da Leroy Merlin Projeto Entelheiras, trouxemos aqui a Bruna Salgueiro. A Bruna Salgueiro tem uma marca que se chama Organizar com Alma. Olá, Bruna. Olá, Inês. Muito Obrigada pelo convite. Obrigada nós por teres aceito o nosso convite. Hoje vais, portanto, ensinar-nos a ter técnicas e soluções como organizar o nosso espaço. Exatamente. Neste caso, inserido na nossa cozinha, não é? Porque a cozinha é o coração da casa e é aquele sítio onde nós nos perdemos aqui um bocadinho com a organização. E passamos muito tempo, não é? E passamos é? muito tempo. E agora, nesse contexto de pandemia, ainda mais. É almoço, certo. é jantar, então acaba por nos limitar aqui um bocadinho a nível de tempo. E se estiver desorganizado, é um caos total. É um caos. Portanto queres começar por onde? Olha neste esta, caso... esta cozinha basicamente foi desorganizada mesmo para a Bruna organizar, portanto diz-me tu por onde queres então, começar. Então, neste caso vamos começar pela zona das panelas que é aquilo que nós usamos sempre e é indispensável numa cozinha. Uh, vamos então começar aqui uh, organizando as nossas panelas e as respectivas tampas e frigideiras. E agora perguntas-me tu qual é o melhor sítio para guardarmos as nossas panelas? Qual é o melhor sítio para guardarmos as nossas panelas? Vamos guardar as nossas panelas o mais próximo do fogão possível e recorrendo, a maior parte das vezes, a um organizador. Como podem ver aqui, já estive a colocar as nossas tampas neste organizador também para facilitar a utilidade. Vou guardar elas empilhadas, desta forma, e também existem outras formas de guardar, que é assim, colocando a tampa de um lado, e a outra assim, podem colocar assim dessa forma empilhadas numa gaveta ou num armário o mais próximo do fogão possível, está bem? Agora, ao colocarem sem as tampas, vou-vos pedir só que tenham em atenção uma coisa, que é muito comum e nós não nos apercebemos que acabamos por estragar as nossas uh, frigideiras e panelas, é por não a protegermos, então vamos colocar aqui uma folhinha de papel, pode ser um pano de cozinha, um papel uh, das mãos, ou até uma proteção própria que existe à venda em algumas lojas e garantimos assim que elas não se vão riscar ao estarem empilhadas. E isto acontece nas frigideiras, nos pratos e também, neste caso, nas frigideiras. Aqui eram as panelas. Vamos colocar também nas nossas frigideiras, assim garantindo que elas não se vão estragar porque uh, ao não guardarmos bem as coisas não também uh, utilizarmos os utensílios certos acabamos por estragar as nossas panelas e as nossas frigideiras então, vocês não sabem mas elas libertam uh, um produto tóxico quando perde esta película okay. e ao utilizarmos os produtos certos vamos prolongar a durabilidade das nossas panelas e frigideiras vamos então guardar e cuidamos também do nosso bem-estar não? É, exatamente assim? porque é tóxico para o nosso organismo exatamente eu vou então utilizar este organizador para as nossas tampas, vou colocar aqui as nossas panelas e assim temos as panelas e as tampas todas juntas e empilhadas sem qualquer medo de se estragar, porque estão protegidas. A gaveta de baixo, chinesa. Eu vou aproveitar para guardar as, as frigideiras, está bem? Certo. Porque assim também fica à mão. E está tudo distribuído. Então, normalmente na primeira gaveta colocas as, a loiça que utilizas. Mais Exato, com frequência, mais frequência, não é? Que é aquela que é de uso diário muito mais frequente do que aquelas peças que são utilizadas certo. poucas vezes, aquelas loiças especiais. São coisas que realmente eu, por acaso, nem nunca tinha pensado nisso. Porque são e coisas que... que nós não nos apercebemos ao longo do tempo, mas Vamos vendo sim as coisas estragadas, mas sim. não sabemos os motivos. E o que às vezes sinto é, por exemplo, quando a, a loiça sai da máquina de lavar e vem molhada, as pessoas empilham na mesma Uh, as, os, as panelas juntas umas às outras com água isso também deve desgastar bastante Sim, a panela e depois também acaba por criar umidade aos armários e vai dar aquele cheiro a umidade que fica dentro dos armários e depois passa para a loiça Exato. Portanto, antes de guardarmos a... qualquer tipo de loiça devemos sempre secar o melhor possível okay. sejam copos, sejam talheres depois os okay. talheres ficam com ferrugem. Não certo. sei se já te apercebeste. Sim, sim, sim. A volta sim, sim. e meia as facas ganham aquela ferrugemzinha. Sem ficar muito, com muito tempo, molhado. Direto. Exato. E isso Exato. acontece mesmo com as panelas e com as frigideiras. Certo. Porque não ficam bem secas e acabamos por eh, molhar. Então, vou guardar. vamos guardar então as panelas. Okay. aqui, Bem junto ao fogão. Aqui, esta pode ficar assim. Certo? E vou guardar já aqui as nossas tampas. Dessa forma, temos tudo à mão e bem juntinho do fogão para nos facilitar no momento de cozinharmos. Ok, bem? perfeito. Temos aqui a outra gaveta que podemos usar para guardarmos as frigideiras. frigideiras. A de baixo, não é? A de baixo. A frigideiras. E colocas na mesma. o papel? Coloco, para evitar exatamente isso, para não riscar. E o que é que acaba por acontecer? Vamos prolongar a vida das nossas frigideiras e essas são espetaculares, não queremos estragar. Ficam assim e aguardamos diretamente em baixo. Assim. Na gaveta. Na gaveta. Sempre o mais próximo do fogão possível. Precisamente é que nós temos uh, esses gavetões maravilhosos para aproveitarmos e darmos utilidade. Certo. Um, Se calhar passamos agora para este lado. Muito bem. Aqui deste lado vamos aproveitar para colocar e criar aqui um, um ângulo mais prático, a cozinha da dispensa. Com este vamos utilizar este. Este, este extensível, extensível que é espetacular. E vamos utilizar estes frascos. E eu recomendo estes frascos de vidro porque, para já, são mais ecológicos não é? e, e tem uma, dura, uma duração muito mais longa. E na, na altura de escolherem os frascos, têm que ter algumas atenções, alguma atenção aos frascos que vão escolher. Porquê? Porque nem todos os frascos são ótimos para conservar os alimentos. Certo. Porquê? Porque deixam entrar ar, deixam apanhar bichinhos, ganham umidade e as coisas vão se estragar. Então, o que eu recomendo é frascos transparentes uh, e herméticos, que é essa borracha que vocês podem ver certo. aí em casa. Sempre que tiverem um frasco com este tipo de vedação, são ótimos. Mas para terem a certeza, podem sempre encher um bocadinho com água e se verter não é o suficientemente bom. Se não verter, são ótimos porque não vai deixar entrar umidade e por aí vamos uh, aumentar o tempo de duração dos nossos alimentos. Certo. Vamos, então, organizar a nossa dispensa. E agora tu dizes-me assim, então, mas e, e como é que nós vamos saber a validade dos nossos produtos? Ah, é? pois é, isso é muito É importante. muito fácil. Vamos recorrer aqui. Desculpem, neste está a passar à frente. Vamos aproveitar aqui uma caneta de acetato. E Colocamos, e colocamos no fundo, a data, não é? A data de validade, de forma a durar e sabermos o que é que temos e o é que estamos a consumir. Certo. Dessa forma também vamos poupar, porque sabemos sempre tudo o que temos. Como eles são uh, frascos transparentes, vamos aproveitar. Conseguimos ver tudo o que temos, mas mais do que sabermos o que temos, é vermos a quantidade. Porque enquanto os frascos são opacos, o que é que acaba por acontecer? Por mais que estejam identificados, nós temos sempre que os abrir para ver a quantidade das coisas que estão lá dentro. E sendo transparentes, não vai, ser essa, não vai existir essa necessidade. Vamos conseguindo controlar. Quando chega mais ou menos a meio, já sabemos que temos que comprar mais um pacote. Não precisamos estar a acumular muito toque nas nossas dispensas. E estes frascos vocês podem encontrar na loja Espaço Casa, que tem uma diversa hum, variedade de frascos para guardarmos os utensílios. Exatamente. E depois podem também hum, perceber o que é que querem guardar nos frascos, porque existem vários tamanhos. Vários tamanhos. E de forma a não se deixar um pouquinho soltos na nossa dispensa, convém criarmos aqui... Uh... Sim, sim, evitar o plástico ao máximo, não é? Exato. Agora, Inês, podemos também aproveitar, já que estamos deste lado, vamos guardando aqui isto. Um, esta zona aqui, também, de... cima do fogão, temos essas gavetas. E o que é que vamos guardar nessas gavetas? Os talheres, os acessórios de... Um, os utensílios de cozinha. Mas também vamos aproveitar para libertar essas gavetas, porque a maior parte das vezes nós guardamos tudo e não há necessidade. Não há necessidade, Vamos recorrer, como eu fiz aqui, como podem ver, uh, o mais próximo da bancada. Vamos utilizar aqui este potezinho, com os que nós okay. utilizamos com mais frequência. Para quê? Estar logo aqui, até ficar a bancada mais bonita, temos espaço. E estas coisinhas são maravilhosas, temos de ter atenção também aqui que usamos para não riscar as nossas panelas, não é? Sim, e esta textura é indicada, não é? Essa é mais indicada, porquê? Porque como hum, é de silicone, pode ir à máquina e não risca as nossas panelas nem as nossas frigideiras. Ótimo. Está bem? Agora, outra sugestão que eu tenho para vocês, que é, normalmente, estão-me sempre a perguntar, como é que nós podemos aproveitar para guardar as especiarias, ou porque está em baixo, ou porque... Certo, não normalmente... tenho esse problema em casa. Tem isso, tenho. <risos> eu normalmente eu guardo em gavetas para ser o mais próximo possível do fogão, mas neste caso temos uma ampla bancada, vamos aproveitar aqui uma bandejazinha e vamos criar aqui um cantinho mais harmonioso com as nossas com as especiarias. Certo. Ora vejam, vamos utilizar aqui este, este coração maravilhoso, e vamos pôr aquilo que nós mais utilizamos. Não precisamos pôr as especiarias todas, não é? Podemos ter na mesma, guardadas aqui na gaveta ou na dispensa, mas aquelas que são de uso diário convém estar o mais próximo possível da bancada para tornar a parte de cozinhar o mais prático possível, está bem? E fica aqui as nossas especiarias, os nossos utensílios que nós usamos de preparar a comida, mas os de servir podem ficar na gaveta. Na gaveta. Exatamente. Que é aqui... Estes organizadores que são da Leroy não é? que são ótimos e há em várias medidas, podem ficar assim desta forma, ou então podem também colocar ali a zona de... no copo, no copo é? da bancada. Depois as toalhas, podemos também uh, organizar as toalhas de várias formas. Portanto, podem ficar uh, numa gaveta ou numa prateleira. Tá bem? Neste caso eu vou colocar numa gaveta e vou dobrá-la na vertical. Existe alguma técnica para ah, dobrar a <risos> toalha? Eu vou dobrar na vertical, já está aqui na medida certa. Ocupa menos vou... espaço? Ocupa. É Porque nós ganhamos e otimizamos o espaço, mas também temos uma visão mais ampla de tudo o que está guardado. Porque se tiver de forma tradicional, vai estar assim e tu nunca vais conseguir, nunca vamos conseguir ver da melhor forma possível aquilo que temos. E isto acontece. Seja na cozinha, seja na casa de banho, seja na roupa normal, porque vai ficar tudo empilhado. No, no entanto, se estiver na vertical, vamos conseguir ver muito melhor porque vamos, já vamos a ver de cima daqui. Sim, e sim, vamos sim, ter sim. uma visão muito mais ampla de tudo o que vamos guardar aqui na nossa gaveta. Neste caso, vou deixá-la assim e já está. Vamos também aproveitar este lado para colocar o quê? Os panos da loiça. Para quê? Para ficarem próximos também do fogão, porque normalmente ou sujamos ou precisamos para pegar no momento as nossas pegas. Já ficar aqui pertinho do fogão e vamos dobrar também na vertical. Podem usar os meus moldes, mas não é uma coisa obrigatória. Então, vamos fazer aqui uma dobrazinha. Na vertical, criando um retângulo e depois damos uma dobra Desta forma, otimizamos muito mais o espaço e como podes ver, esta gaveta, como é baixinha, pode ficar aqui na dobra de cascata porque vamos ter um, uma melhor visão do que está na nossa gaveta. E pronto, temos a solução para os, para os panos e para as nossas toalhas. Inês, muito bom! Agora, outra coisa que eu adoro criar na nossa cozinha é o quê? O cantinho do café. Vamos criar, o nosso do vamos criar o nosso cantinho do café. Então, deste lado daqui... Deste lado daqui, <risos> temos as nossas máquinas. São as máquinas que são de uso mais comum. Não é? Não precisamos ter aqui todos os eletrodomésticos expostos na nossa bancada. Não há necessidade. Mas aquelas que nós utilizamos todos os dias, que é de uso frequente pela nossa família, vamos ter, então, o mais à mão possível. Às vezes, nós cometemos os erros de ter as coisas o mais à mão, Logo, ter tudo. Não há, não há necessidade, não precisamos encher a bancada com coisas. Uh, mas neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esta bancada para colocar a zona do chá, a zona do café, e então eu vou aproveitar esta gaveta maravilhosa para colocar as nossas chávenas e os nossos cafés. Certíssimo. Bem. Existem algumas Portanto, técnicas? Os produtos ficam sempre, ou seja, os utensílios, digamos assim, ficam sempre perto daquilo que nós, que nós vamos, vamos usar. usar. Okay. Exatamente. Para quê? Para nós, quando viermos tirar um te. café, eu não ter que ir ao armário do outro lado da cozinha e buscar uma chávena, que é o que acontece normalmente. Para facilitar o nosso movimento. Não é? Exato. Quanto menos movimentos fizermos numa cozinha, melhor. Por isso é que existe certo. a técnica do triângulo, que é ter o frigorífico perto do lado das loiças e do fogão. Certo. certo. Então, existem algumas técnicas que nós podemos aplicar no momento de guardar as chávenas. Neste caso, eu vou guardá-las assim, diretamente, porque temos muito espaço. Mas quando nós não temos, podemos recorrer a alguns organizadores, em que podemos colocar na prateleira o organizador e ir uh, colocando as chávenas. Ou então, uh, ir colocando duas a duas. vê só esta beleza, Inês. Irmos colocando São lindas. duas a duas, assim. E pode ficar no armário assim. Porque ganhamos espaço no lugar de duas, no lugar de duas, aliás, no lugar de uma conseguimos colocar duas chávenas, assim é que é. Então, eu vou guardar direitinhas aqui no nosso armário, porque quem vier é só na chave na chávena, tira o café e já está despachado, não tem que andar a correr de uma ponta para a outra na cozinha. Que é o que eu faço. Ai! Não é, não é crime, é, aliás, é muito comum, por isso é que a maior parte das vezes uh, me pede as pessoas pedem ajuda por Exato. não saberem mesmo. Porque acham que... Não, isto é super útil para o nosso dia-a-dia, dia, isto é mesmo Porque muito temos feliz. que ter uma uma cozinha prática e organizada para facilitar mesmo a nossa rotina do dia-a-dia, dia, porque já é tão corrida. Pronto, temos essas assim, e vamos colocar diretamente com o prato, mas não precisam de estar diretamente com o prato. Podem alinhar assim, deste género. Podem estar alinhadas e não estar empilhadas. Eu não recomendo certo. empilhar a louça, precisamente, para não lascar. sim ah, bem? Ok, recomendas sempre que a louça esteja separada? Separada. Não é? Ou então uh, não empolhar muito. Certo. Porque isto com o peso temos tendência a, a bater na loiça e ela própria vai se riscando ao longo do tempo. Pronto, temos aqui as nossas chávenas já organizadas e temos aqui as nossas cápsulas. Podemos ter algumas aqui assim, já à mão. O açúcar também pode ficar já aqui à mão. E podemos ter também uma chávena. Assim, podemos recorrer a uma bandeja para ficar mais bonitinho e ficar com o estoque das, das cápsulas aqui, Guardado no... na, gaveta. na gaveta. Quando quisermos, okay. já sabemos que é aqui o nosso local do café e do chá. Temos também aqui esta caixinha organizadora das saquetas de chá, precisamente para facilitar e uh, aproveitarmos também todos os espaços da nossa cozinha, que muitas das vezes uh, Vejamos, a maior parte das pessoas não tem uma cozinha desta dimensão, então certo. temos que arranjar formas e técnicas para melhor organizar e trazer praticidade às cozinhas das pessoas. Certo. Outra coisa que muita, muitas vezes me pedem e que é tão difícil é o guardar os tupperwares. Quem é que em casa não tem uma, uma tampinha solta do tupperware, que não existe, que era da mãe que ficou na nossa casa? Tantas vezes isso acontece. Eu recomendo, se possível, utilizarem de vidro, precisamente para conseguirmos tapar e empilhar. Mas nem sempre é possível. Então, existem duas formas de se guardar. Ou empilhadas. Até vou utilizar aqui este lado da bancada, porque está próximo do fogão e do lavatório, caso seja necessário alguma coisa. E vamos guardar assim. E estas são maravilhosas, também são do espaço casa. E o que é que acontece? Já pode ir ao forno e, ao, e, ao, e à máquina e serve tanto para guardar no frigorífico como para cozinhar. Portanto, é, é uma vantagem que reduzimos espaço. Utilizando acessórios versáteis, acabamos por eh, reduzir o espaço das nossas cozinhas. Outra coisa que nós também vamos falar Inês, o que é que tu achas daquele organizador de, dos pratos? Acho que tem ali uma diferença, não é? Pronto, qual é que é a diferença? O que é que achas que está mais prático e funcional e seguro? Este parece-me ser mais prático, funcional e seguro. Eu também acho, precisamente porquê? porque era aquilo que estava a dizer, nós, claro, temos tendência a, a empilhar as nossas loiças e nós podemos fazê-lo. O que eu não recomendo é que façam mais de seis pratos, por exemplo, que já é muito peso sobre a loiça e ela vai marcar... Mas também, se tiverem que fazer. E também, fazer, mesmo pelo móvel, não é? E mesmo pelo móvel, é muito peso. Mas se tiverem que o fazer, o que é que eu recomendo? O mesmo que fizemos com as frigideiras, que é colocar um papelinho e assim protegemos e já não vai ficar riscado. Mas este organizador, para além de ser prático, para quem tem pouco espaço é ótimo porque nós aproveitamos em altura os nossos Exatamente. espaços. Temos muitas vezes esse erro que é não aproveitar a totalidade dos espaços por serem ou mais altos ou mais fundos, e então com alguns organizadores nós conseguimos aproveitar e otimizar o espaço. Da mesma forma que, que, que é com os copos. Às vezes não temos espaço suficiente e temos que recorrer a alguns organizadores para otimizarmos esse mesmo espaço. Neste caso, temos eles aqui alinhados, mas existem algumas técnicas de guardar, que é uh, por tamanhos e vai de forma crescente, tá okay. vai? Do, do mais pequeno para o maior, de lado. Okay. Tá vai? Este aqui já falamos. Agora, nós temos aqui também alguma, uma dica muito importante para vos dar, que é os tabuleiros de forno. Normalmente está ou numa ponta da cozinha ou está na outra e nunca está no sítio certo. E nós desta vez temos os nossos tabuleiros do forno no sítio certo, que é onde? Perto do forno. Não é dentro do forno. Não, não é dentro, é dentro do forno. Do forno. E isso existe. Muitas das vezes nós não sabemos onde guardar a nossa frigideira ou o nosso tabuleiro e guardamos aonde? No forno. forno. Não. <risos> Vamos guardar no armário, no sítio certo. E, e o que é bem, muito importante é darmos um sítio e uma casa a cada coisa. Neste Exatamente. caso, está onde? Vou fechar aqui este armário. Está próximo Tadá! do forno. Como podem ver, super prático. É só usar. Está próximo da bancada que podemos também utilizar e fazemos poucos passos até ao fogão. E para quem não tem assim, um espaço tão grande em largura, também pode continuar a utilizar a técnica de pôr um guardanapo. E e pode, mas acima. também vocês. Temos no nosso site, na Lujá Merlã, um Exatamente. organizador ótimo para os Exatamente. nossos pinexos, Que é Temos, sim, um tipo gaveta, Exatamente. que é fantástico. Agora, uma dificuldade que eu normalmente tenho nas nossas cozinhas é aqui a zona do lava-loiças como guardar os panos, onde é que eu vou guardar os panos, onde é que não vou guardar, os sacos do lixo e, e esse é sim, sempre um desafio, porque não, nem toda a gente tem uma lavandaria e nós, estamos na cozinha, não temos que ir ao quintal buscar os produtos, Exato. não é? ou outra divisão da casa e neste caso, vamos aproveitar aqui este espaço e com estes organizadores, vou tirar, eles são espetaculares porque tanto estão deste tamanho, tanto estão deste tamanho, como podemos criar Divisões, e temos aqui algumas ao longo de toda a gaveta. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar para se guardar a esponja, vou aproveitar para guardarmos os panos limpos e o que está a ser utilizado. Porque Se estiver identificado, sabemos sempre o que é que estamos a usar e sabemos sempre onde guardar. Aqui neste caso, vamos dobrar os nossos panos e guardar. Estou a utilizar a técnica vertical tal como fiz com as toalhas e vou aproveitar para tirar aqui esta divisória e guardar todos os panos como podem ver no mesmo no sítio no mesmo sítio e assim está tudo juntinho e sempre que for necessário utilizar um pano lavado sabemos que está ali naquela zona porque nem sempre a pessoa que guarda é a pessoa que vai utilizar e a pessoa que utiliza muitas das vezes não sabe onde voltar a guardar e assim Está tudo junto, dentro da mesma categoria. E tu Inês, como é que guardas os teus panos? Também tenho uma divisória para guardar os Só que é Sim. o pano juntamente com o esfregão e o detergente. O de ah é, também é uma boa solução. Fica logo aqui o dozeador. E... Exatamente. Tu usas a esponja e guardas logo. Exatamente. Também é uma ótima solução. Aqui temos o nosso Sim, porque também como tenho menos espaço, é uma solução mais... mais económica de espaço, de economizar espaço. Assim. E é muito prática, porque está logo tudo à mão Sim, e está 3 em 1. Um. E pronto, temos aqui, como vocês podem ver, a nossa máquina da loiça está próxima do lava-loiças, caso a gente, a gente retira os, eh, os resíduos dos pratos e guardamos logo na máquina. Portanto, também temos aqui alguma dinâmica e funcionalidade. Vamos certo. guardar os nossos rolos de cozinha também aqui próximo do lava-loiças para caso seja necessário secarmos as mãos ter logo aqui o rolo à mão eu vou aproveitar que estamos aqui outra vez próximo das panelas que não guardei estas e vamos aproveitar para fazer este, esta organização que são esses tachinhos com a, com a maçaneta vamos guardar aqui deste lado e cabo tudo aqui Fica tudo empilhadinho, não se esqueçam de proteger as vossas panelas para uma durabilidade maior. Exatamente. Aproveito para dizer, lá em casa, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão para colocar agora à Bruna, aproveitem, é o um momento certo. Se tiverem alguma zona da vossa casa em que precisem de ajuda da organização, é o um momento certo a perguntar agora. Muito bem. Então Inês, uh, quais são as tuas dúvidas? O que é que tens mais dificuldade? O que é que nunca te lembrarias de fazer? Olha, por exemplo, isto que temos aqui. Ah, boa. Que é algo para os ovos, não é? Sim. É algo que eu pelo menos desconhecia que existia. Existe sabia aí... que existia um, aquele mais comum, mais tradicional. Que, a caixinha dos ovos. Parece mesmo a caixinha dos ovos que se coloca no, no frigorífico, não Exato. é? Mas que até é mal colocar no frigorífico Sim, os ovos. Os ovos um, Portanto, não, não faz muito sentido, guardar. não é? Sim, é um bocadinho contraditório, não é? Porque já vem de fábrica assim, mas na, na prática nós não devemos guardar os ovos no frigorífico. Porque, e uma das coisas que quando não sabemos onde guardar as coisas é pensarmos que onde é que eu comprei no supermercado, em que zona de corredor é que estava? Estava no frio ou vou manter no frio? Se estava numa prateleira, vou manter numa prateleira, porque aí vai, vai estar bem conservado. Não, não depois de aberto, obviamente, vamos guardar no frigorífico, ou na dispensa. Mas este, existem alguns organizadores para ovos e este aqui até é, é engraçadíssimo porque pode ficar na bancada. Muito giro. É muito querido este. Essa loja é uma loja de Lisboa, não sim, é? Sim, é a loja da, da Suzana que é com... Com, com, com calma, Alma. Calma. É, é calma. a loja Calma. Sim, eu é que sou com Alma, desculpem a confusão. Eu sou com Alma e a Susana é com... com é calma. Calma. <risos> E pronto, depois uh, há aqui outra hum, técnica que eu gosto de dar, que é como guardar as facas. Nós temos tendência a guardá-las nas nossas gavetas e eu não sou muito fã. Primeiro porque se temos crianças em casa, eles mexem em tudo. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos aproveitar um organizador próprio para facas e vamos aplicar as nossas facas desta forma. Colocando na bancada e evitando... Uh, gastar muito espaço dos, das nossas gavetas, dos utensílios e ficar aqui super prático e fora do alcance das nossas crianças. Sim, aproveito para dizer que este produto, por exemplo, é da Leroy e temos mais exemplos de, de guardar facas. Por exemplo, um ímã que é colocar a faca, aproximar a faca e aquilo faz efeito ímã, Mas esses são necessários furar a parede, parafusar, portanto, será uma solução que não, não é, é necessário uh, parafusar, nem estragar alguma parede e que faz o mesmo efeito. Exatamente, até porque acaba por uh, ser mais prático, se quisermos de um lado ou do outro, um, e depende, nem toda a gente cozinha do mesmo lado ou da mesma forma, e para mim seria muito mais fácil, que eu tenho este, uh, colocar do lado direito, mas para o meu marido já faz sentido estar do lado esquerdo, então acaba por ser muito mais, um, mais móvel e personalizado. Certo. Agora, outra coisa que eu ia me esquecendo, que é nós devemos sempre identificar os nossos frascos e eu esqueci-me dessa parte, como é As que Etiquetas, é possível? não é? Exatamente. Então olha Bruna, vou aproveitar só para fazer aqui uma questão. O que é arrumar debaixo do lava louças com portas e caixote de lixo 30 litros? Então, o que é que nós podemos guardar aí? Podemos uh, guardar os detergentes, aqueles que são mais usados na cozinha, podemos ter um organizador com os sacos do lixo. Podemos ter, neste caso aqui, temos uma, um organizador próprio, mas podemos recorrer uh, a caixinhas e colocar ao lado do caixote do lixo os detergentes que são utilizados no espaço da cozinha, por exemplo. Mais alguma questão? Mas já é só. Muito <risos> bem, então eu vou aproveitar, Inês, e vou aqui identificando. Queres-me ajudar? Sim, claro. Então, aqui temos o cotovelinho. Vou identificar. Portanto, isto. É a minha etiquetadora. A tua etiquetadora. Agora, fica identificado Como e. Depois... Podem ver, a organização é com a <risos> E o que é que acontece? Porque é que, já é transparente porque é que eu vou estar a utilizar etiquetas. Porque quando nós abrimos o armário, o nosso cérebro vai assimilar muito mais fácil a informação estando identificado do que não estando, porque ok, eu sei qual, qual é essa massa, mas e as farinhas vão conseguir identificar, vão conseguir diferenciar? É muito mais difícil. E então a organização com identificação é o caminho certo para termos uma vida muito mais tranquila e menos estressante. E, e na cozinha acaba por levar-nos a uma poupança extraordinária, porque não há desperdícios alimentares, porque sabemos o que estamos a comprar, as quantidades daquilo que nós temos. Aqui vamos colocar a validade. Também podem colocar a validade com uma etiqueta na parte de trás. Podem cortar também a validade da própria embalagem, e, e colar atrás, eu acho que para mim é mais prático escrever com a caneta da cidade porque depois posso apagar com álcool. Portanto, vou escrever aqui, vou inventar e fica assim, desta forma, ou em baixo, tá bem? Vou identificar para sabermos que este arroz é o arroz basmati e não o arroz de sushi, por exemplo. Para não haver confusão é muito mais fácil e também sabermos o que temos e o que vamos precisar de futuro para comprar. Vamos colar aqui, Dias? Queres ir colando? está se colar. Colo colas sempre à frente. Devemos ter as coisas sempre o mais próximo dos nossos olhos, de forma a que uh, consigamos ver o que temos e aquilo que vamos precisar. Isto aqui não sei eu. Não faz mal. Vou escrevendo as outras. Existem várias formas de se identificar as coisas. Podem utilizar... Uma etiquetadora, mas também podem escrever uh, em giz. Há canetas próprias que fazem o efeito de giz branco e que fica super clean e maravilhoso. Ok. Está bem? E que também dá, dá para apagar. Dá a, para apagar com facilidade. com facilidade, exatamente. Ótimo. Vamos colar aqui os nossos lacinhos. Portanto, esse é. São os lacinhos, é aquele fresquinho pequenino. Pode colar aí. Obrigada. Obrigada. Agora, as nossas, as nossas luvas podem estar ao oh, mais próximo do fogão, mas também podem estar o mais próximo do forno, que é para quê? Para quando vamos utilizar as, o forno, termos logo ali uh, as luvas. Neste caso, nós vamos aproveitar essas gavetas que está a meio dos dois. Quando queremos, vamos tirar aqui, que está ao pé da categoria dos panos. Aqui já estão. Aqui já temos a nossa dispensa. Vamos acabar de identificar as nossas coisinhas. O nosso esparguete. E como é que vamos guardar na dispensa? Vamos guardar assim. De forma a conseguirmos ver mesmo tudo o que existe. Estás a perceber? -te? Porquê? Tudo. Porque temos espaço e conseguimos deslocar facilmente ou pegar diretamente por cima. Sim, organizando assim por tamanhos, crias o um efeito de escada, não é? Crias um um o efeito de escada e que... consegues ver na totalidade o armário para aproveitarmos bem o nosso armário. Este organizador é espetacular também para se guardar as marmitas, uh, os, aqueles alguidares de cozinha que nós temos sempre na uhum. nossa cozinha, uhum. também é ótimo, uh, tanto deste lado como daquele lado. E vamos aqui novamente. Ah, outra forma de se guardar o rolo de cozinha é também próximo do fogão, caso queiram. Normalmente acabamos por sujar mais. E assim acabamos de, se, de sujar e limpamos com o nosso papel. E está sempre à mão e super prático. Bruna, tenho mais uma questão. Qual o melhor sítio na cozinha para fixar portador de facas? depende da cozinha, eh, o mais próximo do sítio da bancada onde nós vamos cozinhar. Que é para termos acesso à bancada, neste caso, aqui não temos, nenhum, não temos um bom exemplo, que não temos nenhuma parede, mas se eu tivesse uma parede à minha frente, era aqui que eu ia colocar, exatamente aqui neste sítio. Portanto, ao lado do, do, fogão, do fogão, onde, nós onde utilizamos... eu desenho uma bancada e de onde eu preparar a minha comida. Certo. Está bem? Este aqui também podemos utilizar para guardar os restantes utensílios para libertarmos espaço de gaveta e vamos aproveitar o nosso espaço físico uh, de altura podem ficar junto da da bancada ou na gaveta tens alguma para já não muito bem para então já não tenho. vou continuar aqui a aperfeiçoar esta zona daqui da cozinha, para quem vier utilizar a seguir, quem vier cozinhar, ter tudo organizado. Vou fazer aqui um bocadinho de barulho. O que nós podemos também guardar próximo do fogão hum, são os, hum, as tábuas de corte porque vai ficar próximo da zona de preparo de comida. Então, temos aqui a nossa bancada e ficar aqui logo próximo. E a vantagem é que temos logo aqui o lava-loiças à mão, de forma a facilitar aqui sim, sim, a sim, utilização. Sim, sim. Bruna, tem aqui mais uma questão. Tem sugestões para guardar facas, um, garrafas aliás, de vinho? As garrafas de vinho podemos guardar uh, de duas formas, ou em filinhas tipo supermercado, mas aquilo que eu, que eu utilizo são os organizadores. Está no... no na L'Égua Merlaine, exatamente. São uma espécie de colmeias em que as garrafas ficam deitadas. Porque é a forma correta de se guardar o vinho, são deitadas, está bem? E essa solução é ótima porque facilita para já, porque sabemos sempre qual é o vinho que vamos querer. E em vez de estar uns atrás dos outros, o que é que acaba por acontecer? Eu quero que o vinho... E tenho que tirar isto tudo para chegar até ao vinho que eu quero. Certo. Enquanto estiver eh, deitado em colmeias, vai ser muito mais fácil de utilizarmos. E isto é uma, uma coisa que é transversal à nossa casa. Aqui. Podemos também pôr aqui o nosso celeiro. Fica logo tudo à mão. Fica tudo bonitinho. Bonito, bonito <risos> e organizado, não é? Porque a cozinha certo. é o coração da casa. E se ela está caótica... Te garanto que não vais ter vontade de cozinhar Por exemplo, nela. neste caso, nós por acaso temos aqui espaço para colocar Sim. em cima, não é? Da bancada, mas se não tivéssemos, colocaríamos aonde? Eu colocaria nesta gaveta de baixo todos os um, eletrodomésticos de, de pequeno tamanho. Porquê? Porque Exacto. são mais pequenos, não têm tanto peso e acabam por otimizarmos e aproveitarmos todo o espaço. Enquanto se estiver numa prateleira, podemos ter. Uh, Uh, mais dificuldade em aceder ao invés de estar baixo, é só Exato. baixar e é muito mais fácil de acesso. Faz sentido. <risos> e as coisas pesadas também, eu tento sempre pôr o mais para baixo possível para facilitar, não só retirar como guardar, porque acabam por ter peso e pode cair, podemos nos magoar e até partir uh, as nossas loiças. Depois, o que é que nós também podemos falar na cozinha? A cozinha é sempre um tema que é infinito. Existem várias formas de se guardar várias coisas, depende sempre muito do espaço que nós temos. Os tabuleiros de forno, tanto podemos pôr com o papel como podemos colocar em arquivo, uhum. okay, que é na vertical, da mesma forma que as formas dos bolos é exatamente da mesma, da mesma maneira, colocar ou em, em vertical ou em pilhadas com proteção para não riscar. Uh, e isto é, assim, muito transversal a toda a nossa lista da cozinha. Certo. Deixa-me-te fazer uma pergunta, frigorífico perto do forno ou não? Uh, sim e não. Depende sempre muito da cozinha. Porquê? Porque hum, nem todas as cozinhas têm estrutura preparada para isso. Certo. Ok? Eu tenho, uh, eu prefiro sempre em triângulo, que é, uma por... de uma ponta o fogão, da outra o frigorífico e o forno, e o lava loiças, porque assim, está sempre tudo muito mais próximo e funcional. E sim, o frigorífico é sempre um desafio, um desafio para se organizar, não é? Por isso é que eu recomendo muito as caixinhas e, e os organizadores sim. para delimitarmos espaços próprios no nosso frigorífico. E termos cuidado com a limpeza e a manutenção também acho que é muito importante. Certo. Também. Não se esqueçam, se tiverem mais, questão, mais questões, aliás, coloquem. Não, estamos quase a terminar o nosso workshop. Aproveitem, por isso aproveitem. Sim. Outra forma que nós também podemos organizar os nossos cafés, que eu estava a olhar para aí, para a máquina, existem uns acessórios que servem de base para a máquina, para não sujarem a nossa pedra, e ela faz o efeito de gaveta, e nós podemos colocar as cápsulas alinhadas, de forma a também estarem acessíveis, ao invés de estar na gaveta, estão logo na bancada. Ok. Está bem? O açúcar também pode estar junto à máquina do café, recorrendo aqui a um pote... Hum, vou guardar isto aqui, para limparmos a nossa bancada, para ficar com o ar mais arrumadinho. Portanto, Bruna, tenho aqui mais uma questão, Sim. para ti. As gavetas de acessórios da cozinha são muitas vezes confusas. Certo. Como organizar essas gavetas que têm conchas da sopa, espátulas, facas diversas, coadores, etc? Ok, é o um misto. Portanto, o que é que eu recomendo? Recomendo uh, organizadores para limitarmos esses mesmos passos, criando cada, cada, uma casa para cada coisa. Imaginemos que isto estava tudo na nossa gaveta. Não é? O que é que vai acabar por acontecer? Eu vou colocar esta com esta numa divisória, esta com esta noutra divisória e vamos acabar por criar categorias e subcategorias. Ou seja, eu vou colocar as espátulas todas numa divisória acessórios de corte noutra divisória, e vai desta forma criando estas categorias e uh, organizando na totalidade a nossa gaveta. Porque muitas das vezes o que acontece é que está tudo misturado e não conseguimos nem tirar tudo, nem ver tudo o que temos. E é uma gaveta que acaba por se transformar assim num pequeno caos e acaba por ficar mais suja também com mais facilidade. Em vez de estarmos com tudo organizado, está assim um pequeno caos. E o que é que eu uh, tenho para vocês, como digo, é que perceberem o que é que é da mesma família. Ou seja, tudo o que é artigos de corte estão numa divisória. Tudo o que é artigos de servir estão em duas ou três, depende muito da quantidade que tenham. Uh, de preparo noutra divisória ou então recorrer, como disse inicialmente, a um pote com os nossos utensílios. Porque esses são de preparo e esses são de servir. Exatamente. É essa a diferença que depois vai fazer nas nossas gavetas. Temos tendência sempre a encher muito e não há necessidade, podemos libertar e utilizarmos o espaço de bancada de forma inteligente. Também não vamos encher a bancada com, com tudo o que está dentro dos armários, não há necessidade. E por exemplo, aqui relativamente aos conservados? sim Guardar os conservados junto dos conservados, não é? Sim, é criar exatamente a mesma Esses ambientes. Esse, esse ambiente okay. dessa categoria, ou seja, todos os enlatados junto com os enlatados, tudo o que é massa junto das massas. E isto não precisa. Imaginemos que temos estoque. vamos criar uma categoria com o estoque dos enlatados. Ok, tenho aqui o, o, o atum e tenho as salsichas. Fica aqui numa caixinha só atum e salsichas. E está identificado. E isto podemos fazer em tudo, uh, tendo identificado nós conseguimos delimitar o espaço daquele, uh, desses artigos e vamos utilizar e voltamos a guardar no mesmo sítio, porque está identificada a sua morada. Portanto, aqui temos os nossos enlatados, podemos colocar em caixinhas ou em filinhas dentro do nosso armário, se tivermos espaço para isso, se não tivermos podemos misturar aqui estas categorias. Se bem que, como podem ver, está dentro da mesma categoria que são os enlatados. Também podemos aproveitar, já que estamos a falar deste tipo de artigos, deste produto, que é o que é, o que, é que devemos fazer àquilo que sobra dos frascos. Uh, então é assim: uh, normalmente não deve sobrar nada do pacote ao colocarmos nos frascos. Isso só acontece porque nós não medimos e não temos a certeza do frasco certo que vamos utilizar. Porquê? Porque enquanto temos um pacote que, tem, que não tem a capacidade, vai-te sobrar sempre ou um bocadinho de arroz, ou um bocadinho de massa, e vais colocar o quê? uma molinha da roupa. Sim. Não façam isso. Não façam isso, vamos estar só a ocupar espaço duas vezes. É o que acaba por acontecer? Utilizamos o frasco muito bem, mas depois temos um outro espaço. Exato, temos é outro com problema. Okay. Temos outro problema, então, é percebermos sempre a quantidade daquilo que nós queremos guardar e perceber a capacidade do frasco para guardarmos, porque muitas das vezes nós esquecemos ah, isto tem capacidade para dois litros. Eu estou a comprar um quilo de arroz, mas temos que nos esquecer, acabamos por nos esquecer do volume de, daquilo que nós estamos a guardar. Um quilo de arroz é fácil de guardar em quase todos os frascos, mas a massa com o volume não é. Portanto, isso é um dos factores importantes a termos em consideração na organização da nossa despensa. Muito bem. Está bem? Uh, depois, o que nós vamos fazer é, da mesma forma que tem, vamos organizar os nossos enlatados, vamos também organizar o estoque das nossas massas, dos nossos arroz. Criar categoria e identificar e ao utilizarmos, sabermos sempre a quantidade certa daquilo que temos e daquilo que vamos usar para quando faltar, sabermos a quantidade daquilo que vamos comprar. Comprar. Tá bem? Certo. Dúvidas? Para já. Estás pronta para criar a tua organização da tua cozinha? Estou! Achas que aquilo que eu te ensinei para a vida bastantes coisas hoje, acredita. Ainda bem, fico feliz. Porque realmente existem soluções uh, que nós no dia a dia não pensamos que nelas. E, e às vezes também é uma questão de tempo, não temos tempo e chegamos a casa depois do trabalho cansados Exato. e mandamos as coisas para qualquer lado, não é? Sim, porque isso as coisas... dificulta-nos realmente a vida depois no nosso dia a dia, não é? É isso. Onde é que as coisas estão... E é que... isso acontece porque não existe organização. Porque quando existe organização, não há nada que não tenha um lugar. Portanto, vai-te bloquear, vai-te transtornar, chegares a casa e tens as coisas todas fora do lugar. E essa desarrumação, lá está, só existe porque não existe organização. Porque quando tens uma morada, as coisas voltam à morada delas, que eu estou sempre a dizer isso. Da mesma forma, como nós saímos da nossa casa para ir trabalhar, nós até podemos demorar três dias a chegar, mas voltamos e sabemos que aquela é a nossa casa porque é a nossa morada. E com as coisas é exatamente a mesma coisa. Okay. Portanto, lá em casa perguntaram onde é que se arranjava as gavetas, neste caso, gavetas iguais a estas do café, okay. que nós colocamos aqui. Isto é tudo no Leroy. Os um, extensíveis também são no Rua Merlin? Sim, todas as soluções que, que temos aqui, por exemplo, esta que faz um efeito assim circular, isto aqui também é vendido no Rua Merlin. Portanto, e? nesta loja em específico, Rua Merlin Projetos, em Telheiras, apresentamos aqui várias soluções de organização, desde para pessoas mais baixas, com uma altura mais baixa onde consigam agarrar não sim, é sim, no, móveis, em cima extraíveis. que são extensíveis para baixo, destas soluções de, de aproveitar o máximo espaço possível, dos cantos que é sempre aquele terror nas nossas cozinhas, abre então uma gaveta é mas depois a outra já não dá para abrir porque bate. Portanto nós aqui nesta loja temos essas soluções todas onde podem encontrar e adaptar em sua casa. E, e isto é fantástico porque normalmente acabamos por desperdiçar o espaço dos cantos, aproveitamos só a frente porque depois lá atrás não conseguimos chegar a nada ou que não vemos e, e bloqueia-nos aqui um bocadinho a organização. Exato. E com esta solução, isto não acontece. Exato tiras e vês tudo o que tens, é absolutamente fantástico. É fantástico e mesmo para as pessoas, para pessoas mais mais baixas, sim sim é, é bastante é... bom, extensíveis. E temos essa acessibilidade, como podem ver, temos logo aqui tudo e sai e conseguimos ver tanto no de cima como no de baixo e então acaba por uh, uh, funcionar muito melhor uh, a nossa organização da cozinha. Portanto, também temos aqui, como podem ver, este aqui este é exatamente aqui igual também sai para fora e portanto ou seja se quiser abrir aqui consegue aproveitar ainda o outro espaço e o canto que é sempre o mais difícil de aproveitar nas cozinhas e aqui baixo também portanto isto é isto é tudo uma peça que é vendida e a única diferença é mesmo esta rotação que, que faz que faz toda a diferença, não é? Sim. Quando se quer organizar Sim, aproveitar uma, cozinha a... ou uma sala, ou o que for. Exato. Bom. Portanto, estamos a chegar ao fim do nosso live streaming, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Que eu me lembro de momento, não, mas também se tiverem dúvidas, podem sempre entrar em contacto das nossas redes, tanto para mim como para a vossa. Pronto. Então, Bruna, vamos chegar ao fim do live streaming. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a eu. E por estas soluções todas que as pessoas esquecem-se no seu dia-a-dia -dia e estás cá para relembrar. Muito obrigada a si que nos vê desse lado. Vamos ter uh, os vídeos disponíveis posteriormente a esta gravação no, no Facebook e no Instagram. Estejam atentos aos nossos próximos workshops live streaming no nosso site, onde, onde pode ter toda a informação que, que, que, que procura. Obrigada e até já. Obrigada.